E aí eu já engreno na questão da nossa queridíssima amiga Silvana em relação ao estudo em a PDFs e resolução de questões, como que você organizava? Tinha também algum método de estudo? Como é que era a revisão? Conta tudo aí pra gente É, essa essa parte eu acho que é maneiro porque eu acho que é muito pessoal, velho eu, eu Rodrigo, não acredito em receita de bolo eu não acredito no vídeo do cara... Com esse cronograma, é o melhor estudo? Não acho. É um conhecimento pessoal. Falei, por exemplo, horário. Eu sou um cara mais diurno. Para mim, estudar até 11 horas da noite nunca ia funcionar. Eu precisava começar a estudar cedo, que é o jeito que eu rendia. Então, como que eu fazia? De uma maneira geral. Pegava o seu PDF, primeira coisa. Pegava o seu PDF. Antes das aulas, pegava o seu PDF. Lia fazer um meu fichamento em cima do seu PDF, porque é, assim que eu, porque é assim que eu estudo. Então, tá aqui, tá, tá aqui. Coincidentemente, tá do meu lado. Eu comprei esse caderninho aqui pra fazer. Ele vai, ele vem, velho. Cara, isso aqui tudo assim, de fichamento, mais ou menos. É. E aí eu fazia o fichamento do seu PDF. Por quê? Porque pra mim era mais fácil. Só pontos principais. Eu escrevia. É, feito isso, ia para a sua aula, assistir a aula, complementava o meu material em cima, é, se eu sentia necessidade. As suas aulas eu assisti uma vez só, praticamente todas. A, a única que eu repeti foi PENAB. que eu achei um uma, é, porque é super complicado. Eu falei, cara, isso não está muito legal. Foi a única que eu repeti. O resto eu dei uma vez só. Então era isso. PDF, ler o meu resumo do seu PDF, aula. Aí eu começava a ler insandecidamente o material. Repetição, repetição, repetição, repetição. Eu, sou, eu aprendo lendo. Eu sou visual. Eu lembro que você fala... Você falava do método Chico Xavier, que você saia escrevendo. Não funciona para mim, não, não rola para mim. Para mim não rola. Eu só lia, repetia para mim, contava a historinha, contava a historinha para mim, criava a historinha dentro da minha cabeça. E aí ia para a questão, ia resolver a questão. Você pagava por conteúdo, era o jeito mais fácil. No início eu vi que isso me prejudicou muito, assim, eu comecei a resolver a questão de uma forma meio desvairada, sabe? tipo, ah, resolver questão, sair a resolver questão, meio sem sistematização, depois eu sistematizei. Comecei a fazer tipo, não, só Penab, pegava fazer uma porrada de questão de Penab, beleza. Agora lei 8080, fazer um tanto de questão de lei 8080, beleza. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito e eu, eu acho que isso pode ajudar outras pessoas também, foi que lá para mais ou menos metade do caminho, eu zerei minha banca lá no, no questões de concurso, eu zerei minha banca zerei tudo, zerei, comecei do zero, porque isso me ajudou muito a fazer a métrica da minha evolução de como que estava então eu zerei todas as minhas questões já tinha tipo, sei lá, 1.200 questões resolvidas, zerei tudo comecei do zero isso me ajudou demais, coincidentemente ou não, a minha pontuação no questões de concurso é a mesma que eu tirei na prova a mesma, igual Exatamente igual. ó Chega a repia. que tu encontrou uma forma que respeita o seu funcionamento, então tu foi atrás da Sim. questão aí percebeu que tinha que adaptar a questão já específica ali do assunto para fazer esse controle. Tu por chegou certeza. até um. Tu anotava nos teus fichamentos os seus erros das questões? Eu anotava, eu anotava. De muitas questões assim, que eu via que eram, tipo, paradigmáticas, assim, eu falei, cara, eu errei por realmente que eu eu não sabia. Porque, pô, tem, tinha questão lá, assim, que você errava você olhava, cara, não tem a mínima condição. Tá, não, isso aqui não vai vale de nada. Não vai vale de nada, não tem como. Agora, várias, tinha questões que eu salvava, que eu deixava salvo, que eu comentava para eu olhar depois. Por exemplo, essa questão aqui é boa para eu revisar depois esse determinado conteúdo aqui. Porque eu errei a primeira vez e o, o erro é. É, ele é importante nessa questão, porque diz respeito sobre uma coisa do assunto que eu, eu tenho que dominar. Então, às vezes, eu anotava. Então, o meu método de estudo era basicamente esse. Funcionou. Deu certo. Teu caderno vale ouro hoje em dia? É, pois é. Então, ele ficou, ficou bem cheinho. O uma, uma, caderno é muito grande, muito mais do que eu precisava, mas é, eu ainda enchi ele bem. Bem... Tu, tu percebeu que... Rodrigo, desculpe interromper, mas rapidamente. Você, à medida em que isso, estudando, resolvendo questão, é, fazendo seu fichamento, você já estava revisando? Tu, tu ficou com isso do meio para o final, praticamente? Ah, sim. Nossa, várias vezes eu, eu desanimava por, por repetição assim excessiva, cara. Porque eu não aguentava mais repetir o mesmo conteúdo. Tipo, eu o que, já... que é mais chato estudar? Não. Cara, a parte de legislação em si é, é muito maçante. Porque é decoreba, não, não tem outro jeito. Essa parte é, é muito complicada. né? Então, por exemplo, você pega a lei 8080, não tem como você escapar daquilo ali. Ou você decora ou você decora. Não tem jeito. Para você fazer questão, prova disso, você tem que decorar. É lógico que saber, ter contato com a lei foi uma experiência incrível também conhecer todo esse funcionamento, a Penab, por exemplo, etc. Mas é muita decoreba. É, aquelas portarias, tipo promoção de saúde, carta dos direitos usuários, cara, parece que juntou uma gente numa sala, cada um tinha a obrigação de escrever uma, uma frase. Isso virava uma diretriz, uma diretriz desse tamanho. Eu, sabe, eu tinha um site até na internet, um gerador de Lego-Lego, era um tanto de... Um tanto de coisinha que não queria dizer muita coisa, sabe? E aí você fala, cara, como é que eu decoro isso? Como é que eu decoro isso? Comecei a fazer meio que por palavra-chave. Assim, grifava, falei, não, porque se, o, se eu bater o olho nessa afirmativa e é sempre copiado e colado, eu vou saber o que, que é. Eu desisto, não, não vou decorar tudo. Não vou decorar essa diretriz aqui de quatro linhas, é impossível. Então, tô fora. Essa parte aí foi muito, foi muito cansativo estudar. Toda a parte de legislação, muito por causa da repetição. Com certeza. Com certeza. A parte de conhecimento específico... É... Aí, nem tanto. Nem tanto. Eu achei de boa. Achei tranquilo. A, a, o que, que você mais gostou de estudar? A, a reforma psiquiátrica. Com certeza. Toda a parte Eu da, que da Você ia falar da psicanálise? Ah, pô, psicanálise para concurso é, é sacanagem. Psicanálise para concurso é sacanagem. É uma merda, é uma merda, não tem nada a ver com a psicanálise. Nada a ver, não é eu, eu, eu olhava a questão, e falava, falava, cara, eu tenho certeza absoluta que psicanalista com doutorado em psicanálise, que é cabeção da psicanálise das instituições psicanalíticas, errava. Tenho certeza erra, absoluta. Erra. Errava, errava. Erra. Porque é um... Você tem muito mais do que... Por exemplo, é, Freud. Você vai falar de um texto específico do Freud, tipo Pequeno Hans. Pequeno Hans é uma obra que desdobrou para N outras coisas. No concurso, ele cobra um parágrafo específico do texto do Freud, que para um psicanalista não faz a menor diferença, nem para o conhecimento teórico do caso. Mas no concurso é isso que ele pode cobrar. Não que ele vai, mas ele pode... E provavelmente ele vai. E não pode desdobrar, né? Eu tô, eu tô organizando um curso de psicanálise agora. E aí, hoje eu, eu empaquei em. Eu tô com isso desde o início de julho. Fazendo, refazendo, refazendo, refazendo. E assim, eu não fico satisfeito. Obviamente. Aí eu tô. Passei o dia todo num capítulo só de neurose. Vai virar um livro esse negócio daqui a pouco. E aí eu tento tornar algo assim específico. Olha, nesse livro ele falou isso, nesse livro falou isso, aqui. E aí tem que dar uma, uma... Quase entre parênteses, né? Tu gostou de estudar Foucault? Gostei, gostei. Achei... Ah, ah, Foucault é incrível. Foucault é incrível. Cabeçudo demais. Nossa, que cabra cabeçudo. Cabeçudo é você de fazer os resumos em cima do livro dele, porque quando eu li a história da loucura, cara, é chatíssimo, verdade é. seja dita. É chatíssimo. É. Ele tem uma, uma, uma forma de escrever que é, é muito difícil. É muito difícil. Não é uma coisa fluida, não é um vocabulário simples. Então, transformar aquilo numa coisa palatável, igual você fez, isso sim é incrível. Isso assim, é também incrível. O Foucault é incrível, você também é incrível. Mas eu gostei demais. E valeu a pena, porque caiu muita coisa do Foucault na prova. Caiu muita coisa do Foucault na prova. Então valeu a pena demais, mas eu gostei muito de ter estudado. Foi. Excelente. Bacana. Foucault ele, tem... ele é difícil. Acho que o pior autor que eu já dei aula até hoje foi Zizek. Eu não sei se é assim que fala, mas Zizek da Psicanálise, tu conhece? Ah, conheço, já ouvi falar, mas também nunca peguei para estudar, não. Já, já consegui já consigo entender Lacan. Zizek, eu, eu desisti. Não dá muito certo, não. Lacan eu vi é que tem uma... Às vezes eu ia resolver umas questões eu via que tinha uma, determinadas bancas que tinham uma tara com esse Zizek aí, que gostavam muito de cobrar ele. É, é, é, meio difícil, meio complicado. Mas para quem está estudando para concurso, esse direcionamento que o Rodrigo deu é fantástico. É A psicanálise que você estuda para concurso é uma outra psicanálise, não é a psicanálise da faculdade ou da vida real. Não, não adianta, não adianta, esqueça. Não ajuda. Não, não é de, extremamente de forma complicado. Alguma. De forma alguma, não vai te ajudar. Vamos ver se daqui a 10 anos eu não refaço a entrevista com o Rodrigo. No próximo concurso, da Prefeitura de Belo meu Deus, você vai demorar tudo isso. Mas enfim, no próximo concurso aí... Já é o Rodrigo D'Angelo escrevendo lá a continuidade da obra do Amarante. Vamos ver se é que acontece. <risos>